Eu acho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 Mano, você tá no passado Fica toda hora falando que é campeão que ganhou várias Mano, tá ligado, tá ultrapassado Eu vou te falar uma vida, camarada Você tá ligado que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí, conta no folhinho Enquanto eu só continuo contando saldo bancário <risos>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 Meu mano, é da Aí, Mas você é São Paulino Sinceramente, o Lucas Cê não passa de um bambino Cê tá ligado, mano, que na base você treme Vai perder, vai chutar longe Igualzinho Rogério Ceni.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 é um otário, tá ligado? tá que eu morto, que você é um salafrário Disse de falar do tempo dos outros, nessa você se fudeu Só que todo mundo com as ideias Quem falou foi você que falou do meu Você disse dar a casa pra mãe, é sua obrigação Tá ligado? Você seguindo no trampo Eu mostro que agora eu mato de ilusão Ele deu uma cada pra mãe dele, cê tá ligado? A ideia é rara, e do sua mãe te deu sua vida Por acaso ela juntou na sua cara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 Tá ligada desse jeito, contra o sistema Tá ligado até o final, sempre é meu lema Rima comigo, truta, pra você não vale a pena Logo no beat, quer de bandido com o terror, da terra. pena Aí, é sinceramente, rima, sei que você não tem Eu sei que você não Vai se pata pela aí Mas não vai além, nunca vi no trem E se o papo for pro na terra de rima E você é quem? O indigente, já não sabe a contagem, é o delinquente. Não me leva a não Se a é batida. Quando que o Tatena te filmou na sua corrida? É meu parceiro, pra minhas ideias não vinga Esse que é o cara.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 Segurar o taco do Jones Vou fazer o Roberto óbvio pra minha mente, essa é a verdade, essa é o frágil Você tá montando no sorru que sua cara para fora do estádio Essa é a verdade, mano, aqui eu vou dizer Demorou você ganhou porque você tem que ideia a Mas se você não argumento Ai, que bate você